Fala, fala, galerinha. é isso, Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Minha Estante Meu Mundo. Essa tag consiste em 11 perguntas sobre a nossa estante, sobre as edições que a gente tem nela. Quem criou foi Isabela, do canal Livriza, e a gente viu no canal Book Addict, de Duda. Eu achei bem legal essa tag. Vou lá dizendo... Porque... É uma das melhores tags dos últimos tempos. eu achei bem diferente, e vocês vão entender por quê. Vamos começar logo, porque é grande. Vamos lá. Um marcador que você gosta muito. A gente não tinha como colocar outro. A gente ganhou esses, esses marcadores de Natal. Foi de Natal? Foi de Natal. Galera, Alex, meu irmão. São marcadores personalizados, gente. Com a gente. Olha, tem fala, fala, galerinha. E, e aí esse pessoal oh. escrito. E a fotinha. Melhor marcador, sabe mesmo? Muito bom, muito bom, muito bom. Dois títulos que você acha incríveis. Tipo o título, o título em o si. O primeiro que eu pensei foi o inventário das coisas ausentes. É que coisa... E o primeiro título que eu acho maravilhoso e sempre achei é As Águas Vivas Não Sabem de Si É uma coisa, né? <risos> profunda e reflexiva que você não é sabe É, Água Viva também É, eu Água Viva, eu tipo hum, Mexeu hum, com o meu signo que legal <risos> O segundo livro não poderia ser outro, senão A Insustentável Leveza do Ser, porque eu amo esse título. Eu ainda não li esse livro, mas eu viajo muito com esse título. É, a pessoa fica tipo, o que é. será? <risos> né? Outro que eu acho maravilhoso é Contos Rabiscados para Corações Maltrapilhos, eu que amo, é um livro sabe? de Luísa Ilustralou aqui de Natal. E, gente, esse título é muito bom. Duas folhas de guarda que você acha bonitas da sua estante? Eu não sabia o que era folha de guarda, mas Nova já me esclareceu. Eu e nunca, certo, sinceramente, né? eu nunca tive falar essa palavra, mas eu não tem muita gente, mas eu trouxe Sherlock Holmes porque Zaha é Zaha, né? Então tem essa coisa fofinha aqui, que é bem quadriculada. Eu trouxe porque é bonito, mas também pela de opção, não vou mentir. Também trouxe um livro da Zaha aqui, que é Os Maias, que de As heróis Que bem, tem esse, como é azulejos azulejo português, né? Tudo bem Bonitão. contextualizado com o livro. Gostei bastante. O outro não teria como não ser o Diário de Anne Frank nessa edição maravilhosa. E tem tipo umas coisas rabiscadas e sabe? Como se fosse o diário mesmo. E... Ai, eu achei muito bonito Cheio de livro novo Outro, Outra folha de guarda que eu escolhi foi de Confissões do Crematório da, da Dark Side Eu nunca tinha visto essa folha de guarda E eu achei muito bonita, que tem umas coisas é tipo... Anatomia, né? Tipo, corpo humano e tal. Ainda veio essa folhinha aqui que eu não sabia que existia. Marcador tu de página. Tu folheu o livro, não? Quando, quando, quando ganhou? Folhinha Ou, é uma carta. Okay. Não, eu abri, eu abri justamente pra essa tag. Eu fiz, eu não conheço as folhas de guarda que eu tenho. Aí fui abrir, tirar do plástico. Três edições que te agradam. Primeiro que eu pensei foi Contos de Cães e Maus Lobos, nessa edição portuguesa, que tem essa lateralzinha rosa, maravilhosa. E é muito bonito aqui atrás também, ó. Bonito, bonito. E a diagramação dele também é bem, bem de boas. É uma boa diagramação, tem umas ilustrações também. Então é um livro, por completo, muito bonito. Pretendo ler, pretendo, mas não li ainda. Mas tem umas uns, uns imagens, negócio muito legal. Eu escolhi O Frio Aqui Fora, de Flávio Cafiero. Acho que eu nunca falei sobre esse livro aqui no canal. Falei? Acho que não. Talvez talvez não. Entegue, mas... É, é uma edição da Cossack Naife bem antiguinha, que eu tenho, acho que foi de 2015 que eu consegui. Ela tem essa, essa orelha grande, que eu acho sempre bonita, embora seja muito simples dentro. Aí a diagramação é super tranquila, tipo, normal, né? Nada demais, porém, boa de ler. Eu acho a edição simples e bonitinha. Eu não teria como não colocar esse livro, O Último Adeus, de Cynthia Henry, que é uma edição, mais uma edição maravilhosa. Ah, esse, ah como é bonita. Eu amo esse post-it aqui na frente. Ah, meu, ela vai amassando. A capa eu acho muito bonita, o texto em azul e é uma edição muito bonita, que pelo amor Dark side, né, minha gente? Dark é Dark side. Daí eu escolhi um livro que eu ainda acho, de todos os que eu tenho na estante, um dos mais bonitos, que é o Gigante Enterrado, com essa capa azul, texturizada, muito bonita. Ela tem uns detalhes prateados, que eu não sei se vai dar pra ver bem. Acho que é, acho que não. O corte em azul, a diagramação da Companhia das Letras, eu acho uma das melhores diagramações das editoras. Porque é tipo é simples, o espaçamento é todo bom, as margens são boas, a fonte é bacana e é tudo muito bem caprichado. Nosso terceiro livro foi em conjunto, porque esse livro é um dos livros mais bonitos que a gente tem na estante. Com certeza. O Príncipezinho é uma edição portuguesa de O Pequeno Príncipe. Começando por essa folha maravilhosa aqui, ó. Linda e tá todo ilustrado e comentado. Eu fico Ninguém assim, ó, em, em mais bacana. é pra esse livro. É muito bonito, de verdade. Sério, capa dura, esses detalhes em prateado. Muito bonito. Um livro que você sempre indica. Eu teria que ter outro? Eu não, não, é não sei. <risos> Pela 45a vez eu falo desse livro de novo, A Visita Corea do Tempo, que foi o melhor livro de 2016 que eu li. Ai, gente, isso aqui é muito. Esse livro é muito a minha cara. É muito o estilo do livro que eu gosto. Eu, não, não é, eu acho que não é pra todo mundo, não, porque ele é bem confuso. Mas é um estilo de livro que eu gosto real. O um livro que eu já indiquei também várias vezes aqui no canal é A Ilha de Vitória Isla. Que foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2016. Eu me emociono só de lembrar desse livro, porque é uma história maravilhosa, com personagens maravilhosos. Que foi indicação de um inscrito, né, Rodrigo? Foi indicação de Sim, eu já indicou outros livros que eu tô só notando aqui, porque se for que nem esse aqui, ó. Tá de pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra. O quê? Okay. <risos> tá de parabéns. Dois livros que você indica para uma maratona literária. Primeiro livro que eu sempre penso em indicar é todo dia, por ser um livro curto, por ser um livro rápido, por ser um livro leve. Quem já leu, acho que sabe do que eu tô falando, porque é muito bonitinho e é uma leitura muito Rápido e que vale a pena. Também vou indicar uma leitura rapidíssima que vale muito a pena também. É tudo e todas as coisas. É um livro que você lê em que? poucas horas. Em um turno, tipo assim, é. quatro horas se eu brincar você desse livro. É muito rápido e muito leve. Embora tenha uma coisa meio assim tensa, mas é muito bom pra maratona. Outro livro que não é tão pequeno porque, enfim, ele tem quase 500 páginas, mas é um livro muito rápido de ler. Fiquei com o seu número. Acho que foi o primeiro livro de Sofia sala que eu li e eu, minha gente, gargalhava. Esse livro é muito engraçado. E a pessoa devora isso aqui rapidíssimo. E o que eu falei recentemente aqui no canal é as cinco pessoas que você encontra no céu. Um livro super rápido e ao mesmo tempo intenso, né? É emocionante, que vale muito a pena ser lido na maratona, mas vale ser lido como o primeiro da maratona, porque depois pode ser que você não dê a atenção necessária, né? Que ele merece, e é muito bom. Três capas lindas da sua estante. Primeira capa que eu coloquei foi o Sai para Todos, que eu acho super simples, mas lindíssima essas cores, eu gosto muito, e... Ai, gosto. Uma capa também muito simples, porque é desenhadinha revivente de King Graham. Eu acho essa combinação desse azul, amarelo e vermelho aqui muito bonito, junto desses relógios, essas palavras. Não sei. Olha, Tão simples, né? Mas tão bonita, eu acho, sabe? Então tá. Outra capa foi de um livro que eu também falei recentemente aqui nas minhas aquisições. É a FIM, de Fernanda Torres. E eu acho muito bonita essa foto. Eu acho que é uma foto. É uma coisa simples, é uma coisa... Tipo assim, é um colorido não colorido, sabe? Eu, eu gosto. É boa. É be legal. Outra capa, que na verdade são três capas que eu acho lindas da minha estante, são as desse box de Patrick Modiano. Vou ter que mostrar as capas. Pois elas formam o nome Mor. foi assim. Modiano. Olha só, muito bonitas, né? E elas são bem simples, minimalistas e bonitas. Ah. Eu acho muito lindas, né? Terceira capa não poderia ser outra senão o sorriso da hiena, que é uma capa muito bonita. Literatura nacional, que a gente já falou diversas vezes aqui, que vale muito a pena ser linda, inclusive. E é uma capa extremamente simples, mas extremamente bonita. Com aquela velha combinação, né? De verde com vermelho. Que isso ele dá certo. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser a capa, se vai continuar essa ou se vai ser uma nova, né? Então, como muitos também estão. Que né? vai ser lançado pela Veras, então. Quero. Estamos no aguardo para ver o que, é que vai ser deste livrinho aqui. A última é a capa mais recente que eu tenho aqui na minha estante, que é Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973, de Haruki Murakami, nessa edição da Alfaguara Minha gente, essas cores são bonitas. O corte... Eu vou mostrar logo o livro aqui. são folha de guarda, é tudo no mesmo padrão, né? Belíssima! Bonitão, bonitão! Parabéns, Sugestão de um conto. Eu não consegui escolher um conto, mas okay. eu escolhi um livro de contos, hum. que eu já falei aqui. E é Amora, que foi uma das minhas surpresas de 2016. E eu super indico, além de que a edição é muito bonita, porque essa capa eu acho maravilhosa. Ela é bem simples e bem bonitona. E a adiguação também é de boas, muito bonita o conto que eu trouxe aqui pra indicar é um conto que eu li recentemente, faz poucos dias e é de Gabriel Mar do canal Marimoto TV, o conto se chama A Mesa de Leia, tá disponível na Amazon aqui ele já fazendo na propaganda, né? Um pouco da propaganda e vai retratar a violência contra a mulher de uma maneira muito legal, embora o conto seja muito curto só tenha quatro páginas, ele é, não sei, retrata as coisas de uma maneira muito interessante por causa das prosopopeias apresentadas. E o que é prosopopeia? É a caracterização de personagens inanimados, né? Com com características humanas. É muito legal. É um pouco confuso, talvez, mas depois que você acaba, você reflete um pouquinho, você entende tudo que tá escrito. Recomendo. A gente resolveu marcar algumas pessoas, porque a gente achou essa tag muito legal. Foi uma das tags mais diferentes que a gente já fez, uh -huh. né? Então, a gente achou show de bola, então a gente vai taguear Geeks Anatomy, Gabriel Mar, Thalita, do Talitando e Rafael, do Bigode Literário. Então, né, vamos fazer a tag que a gente tá esperando quando fizerem avisa a gente. E quem quiser fazer, pode fazer, né, gente? Responde aqui embaixo nos comentários pra gente saber quais são as são edições mais bonitas dos livros que você tem. Não esquece que aqui no box de descrição tem links por onde você pode comprar todos esses livros que a gente falou. Curte o vídeo porque ajuda na nossa divulgação, se inscreve se ainda não for inscrito e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Eu vi imaginando quem foi, foi, se foi um avião que passou e fez uma sombra igual a essas letras. Não. O quê? O quê? <risos> Já chega. Tem que ser três aviões, o quê?